E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Brasileiro e este é o RetroGames BR 3.0. Hoje vamos conhecer o Postman. Postman, para quem não sabe, ele, ele é parecido aparentemente com o Mega Man de Mega Drive. Temos alguns problemas do mundo e aí o Postman vai estar junto no Japão? Vamos, vamos começar de onde já, já nos manda aí, nos orienta. Stage 1 Vamos lá, Pulsman, vamos ver como é que é a moral do jogo Ele pula, dando no choque Ah, aqui ó, ele caminha E vai carregando Ah, que legal, o salto também é carregado Olha ali tem um salto normal e o um salto com poder. Interessante. Acho que eu não consigo carregar Dessa maneira Ah, boa, Ó, ainda não tentei com ninguém Ah, tá, o salto normal é por aqui Ó, tô, tô atrás de um adversário para estourar Ainda não tentei com ninguém Opa oh, Ai, caramba Eu não sei meu, meu ponto de vida, se é só aquele vermelho. E agora eu tomei dano só de burrice. O Pulseman, ele precisa de uma. De um dashzinho para recarregar, né? A princípio não precisa muito mais dano. Oh, eu gostei desse, desse impulso eletrônico que ele dá rapaz vamos, vamos pegar ah, rapaz legal legal legal não sei se tem alguma coisa aqui pra fazer aqui em cima olha que eu juntei, rapaz que legal agora fiquei preso para agora fiquei preso Não, fiquei preso, velho. Não, é pro outro lado, sabor. Ah, fiquei preso. Não! Ah, não! Eu queria ter visto o que tinha lá em cima. Tá, vamos ver. Ah, achei ele. Olha lá! Lá no fundo, ó, tem um, uma propaganda do Mega Drive lá, ó. Do quadradinho, o Mega Drive 3, né? Se não me falha a memória. Ali, ó. Acredito que eu recuperei uma vidinha. Ah. Só vamos, Opa, fazer de fase. beleza? Eu fui, eu fui fugindo aqui por cima. A gente tá pegando a noção do jogo ainda, né? Eu entrei, entrei numa tela, parece alguma coisa? <risos> dentro de um de um mecanismo de um de uma placa de memória parece alguma coisa assim e é revista ele tem diz uma frasezinha que eu não entendo ele diz assim de mira aí boa Tá consegui correr o suficiente para recarregar essa dinâmica do, da estática de repente é a estática que carrega o, o tiro dele alguma coisa assim eu achei bem interessante foi uma sacada bem legal eu não sei se o start eu não sei se o start ou algum botou fazer alguma outra coisa Ó, carreguei Mas é.. Oh, e tem a questão também do ricochetear, será que eu consigo. Não, lá em cima não tem nada. Eu preciso de chão agora. Ui! Passei é reto no meio das coisas! Não volta! Tem alguma coisa ali! Eu pulei e fico medo! Yeah, rapaz, olha ali, ah, fala sério, O okay, que ter tá tomado esse dano, quer dizer, a gente nunca quer tomar dano nenhuma, carrega, não acredito que morri, não, é, mesmo volte, posso mesmo. não sei se esse troço me mata né então vou devagarinho, é legal essa fase de tipo eu sair da cidade física fui para um circuito alguma coisa assim não sei se aquele... ai caramba aquele 1, aquele, aquele 0,1 é minha vida não sei que se aquele 5 é as bolinhas que eu já peguei ó não sei se tem, tem o meta, se eu tenho quantidade que eu tenho que pegar ali, seja lá o que for isso aqui que eu peguei, isso é, isso é mais vida, tá pego, tá pego, aí, matei, ah, não, sai pra lá, tô carregado de novo, só vem. O pulso bem se abaixa? Abaixa. Onde que eu tô? Ah, caramba! Quase, quase deu ruim. Quase... Cara, o, pulso, o design do pulso é bem legal. Vou, vou dizer assim: eu curti o, perso o personagem em si, eu curti. Essa região. Ah, não, ele tem uma vida! Não! Lá embaixo, ah, moleque, ah, moleque, achei a vida, ah, viu, muito de bom. Você assim, eu tenho muito, mas dessa vez eu não fui, ah, moleque, me dei bem agora, ah, é, tá bom demais pra ser verdade. Pegar o coração e morrinho Fosse mesmo, você está muito burro Ah, o dia já está no amarelo cara. Eu estou apanhando demais Mas está no soco mesmo Já estou energizado Pegar aquelas vidinhas, já que eu já, já tô manjando onde é que tá. Vamos usar agora essa. Aqui. Vamos recuperar, essa energia. Energia. Boa, um já foi. Era muito legal o pulso, mano. Não conhecia mesmo. Me surpreendeu. Só vamos. Ah, maldição! Aí, recuperei minha vidinha. Agora vamos recuperar aquela. Ah, não, minha energia, não, minha energia. Vamos pegar aquela vidinha. Ela volta, né? Pelo menos isso. Isso é uma coisa que eu, o jogo pelo menos não dava a cara contigo. Volta, moleque! Aí, a gente tá na, na vidinha amarela, eu acredito. Aí, ah, droga. Vamos lá. Temos uns minutinhos ainda antes de conseguir. Vai, vai, vai, vai. vai. Foi aqui que eu vi que tinha vidinha. Bora, sei que tem algum boss? Alguma coisa? Não, só passei. Interessante, pelo menos não morremos. Não era. Não acredito que seja um bônus, stage, aquilo lá. Daí passei. <risos> ah, ah, é meio, é meio estranho. Opa! Susto. Ai, ai, caramba. São câmeras, câmeras assassinas não, Se eu não conseguir disparar Ele dá soquinho, mas eu preciso que ele corra Ah, Jesus, não, foi muito afobado Não, peraí Vamos ver no kamikaze aqui Ah, não, sai Não, o 3 da ninja foi pro saco. Vou lá, pôr Ah, cara. Tem que ir com calma. Sério. ó. 5... No reflexo a gente consegue. Aí, boa. Próxima uma bomba de um robô, isso aqui, sei lá. Será que eu consigo energizar? Aí, boa, eu energizei. Não, desprevicei o tiro. Aí. Ah, não adianta saltar em cima deles. Tem que, tem que ser na porrada, mesmo, tem que ser na violência. Não, já fui pro saco Foi muito afuito Game over, credo Assino Ah, mas temos continues Mas, contudo, entretanto, porém Essa aqui foi só uma degustação Do Pouso mesmo, cara, curti o Ponce Man. Como tem jogo bom que a gente não conhece, né, pessoal Mas fica a dica desse Se inscreva no canal Deixa o likezinho Até a próxima